Você, líder, tem percebido que seu time tem tido problemas relacionados à falta de inteligência emocional? E que precisa, e muito, dessa prática para melhorar seu ambiente de trabalho? Hum? Se você tem essas preocupações, fique ligado nesse vídeo porque eu vou dividir com você como a inteligência emocional poderá aumentar a produtividade da sua equipe. Olá, eu sou o Marcelo Bolina e mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal oficial da Bravend. E se essa é a sua primeira vez por aqui, ative o sininho, receba as notificações e lembre-se que toda quarta-feira às 20 horas a gente publica um novo vídeo muito especial para você. Então vamos lá, gente, eu quero falar com vocês nesse vídeo. Sobre um tema que nos últimos tempos tem se falado, mas tem se falado muito. Que tem a ver com a importância da inteligência emocional. Que nada mais é, gente, do que a capacidade que nós temos de compreender e gerenciar as nossas emoções. De forma eficaz, de uma maneira eficiente. Já no ambiente de trabalho, a inteligência emocional ela é crucial para o sucesso de qualquer profissional, já que a mesma influencia o desempenho, a satisfação e as relações interpessoais entre as pessoas. Falo isso, gente, porque quantas e quantas vezes já vimos aí no mundo corporativo pessoas com excelentes habilidades, técnicas muito bem aprimoradas, entretanto, por falta da inteligência emocional acabam tendo problemas no desenvolvimento de suas carreiras e na evolução do seu trabalho. E pessoal, em que a inteligência emocional pode me ajudar no ambiente de trabalho? Um ponto aqui muito importante é que a inteligência emocional ajuda e muito a melhorar a comunicação no ambiente de trabalho. Ajuda as pessoas a entenderem as suas próprias emoções e também as emoções das outras pessoas. Isso pode levar então a uma comunicação mais clara, eficaz, reduzindo a probabilidade de conflitos mal entendidos e ruídos entre todas as partes envolvidas. Um outro exemplo que tem a ver com a inteligência emocional é o aumento da satisfação dos funcionários. Essa ferramenta, gente, ela pode ajudar os funcionários a gerenciar o estresse e lidar com os desafios do dia a dia de forma mais eficaz, aumentando essa realização, pelo, aumentando essa satisfação pelo trabalho. Além disso, os funcionários que têm um bom controle emocional tendem a ter um senso de propósito e engajamento muito mais eficiente. Um outro ponto, também ligado a esse tema, tem a ver com a melhora no desempenho de todo mundo envolvido. A inteligência emocional melhora e muito o desempenho dos funcionários, permitindo que eles lidem com a pressão, sejam muito mais resilientes e tornem as decisões muito mais ponderadas. Além disso, essa ferramenta fortalece as relações interpessoais. Isso faz com que a inteligência emocional ajude, sim, as pessoas a se relacionar melhor no ambiente de trabalho, cria uma cultura de respeito e favorece um trabalho muito mais colaborativo. Um ponto importante é que funcionários que possuem inteligência emocional tendem a ser mais empáticos, tendem a ser mais compreensivos e são capazes de trabalhar em equipe. Ok, Marcel, eu já entendi que preciso melhorar a minha inteligência emocional. Não apenas na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal. Mas na boa, como eu posso fazer isso para garantir todo esse resultado. Diante disso, pessoal, existem sim várias técnicas que podem ajudar a desenvolver a inteligência emocional, mas eu acredito que nesse vídeo caberia citar alguns exemplos que se a gente aplicar no dia a dia, já vamos ter um excelente resultado. Primeiro deles, autoconhecimento. A primeira etapa para desenvolver a inteligência emocional é se tornar consciente das próprias emoções e tudo que pode nos atrapalhar no dia a dia. Tire um tempo para refletir sobre as suas emoções, identificar os seus padrões e entender como essas emoções estão afetando as suas ações e pensamentos. Segundo ponto, gestão emocional. Depois de se tornar consciente das emoções, a próxima etapa é aprender a gerenciá-lo. Isso pode envolver técnicas como meditação, respiração consciente, exercícios físicos, ou seja, tudo aquilo que vai lhe ajudar a manter o controle das suas ações. Um terceiro ponto tem a ver com a empatia. Empatia, gente, é sim uma habilidade importante para a gente desenvolver a inteligência emocional. Tente se colocar no lugar das outras pessoas. Entender as suas perspectivas, entender os seus sentimentos, olhe nos olhos das pessoas e busque se comunicar de maneira mais sólida, de maneira mais eficiente. E falando sobre comunicação, praticar a comunicação não violenta faz parte desse processo. Porque a comunicação não violenta é uma técnica que pode ajudar a melhorar essa comunicação e os relacionamentos interpessoais. Isso envolve se comunicar, sim, de forma mais clara, mas principalmente de maneira respeitosa, expressando, sim, as suas necessidades e emoções, mas deixando de lado o julgamento ou a crítica. Um outro ponto também fundamental nesse processo é o autocontrole. Por quê? Porque trata-se de uma habilidade importante para desenvolver a força dessa inteligência isso envolve controlar impulsos gerenciar as nossas emoções principalmente as negativas e tomar decisões ponderadas para isso é fundamental trabalhar também o autoconhecimento pois sempre que você se sentir tenso busque modificar a sua fisiologia e equilibrar a sua respiração é aquela história Tenta pensar em qualquer problema sorrindo. Se vier um pensamento negativo na cabeça, sabe o que você faz? Sorria para esse pensamento. É isso mesmo. Nem que você faça isso de maneira forçada. E eu lhe desafio você conseguir pensar em qualquer problema utilizando essa fisiologia, que é a fisiologia do sorriso. Um outro ponto muito importante tem a ver com o desenvolvimento de relacionamentos sólidos. Busque desenvolver relacionamento positivo e com pessoas que vão sempre elevar a sua emoção. Isso ajuda você a ir para um outro patamar, e para um outro nível. É aquela história. Se afaste amigavelmente daquelas pessoas que só consomem a sua energia. Esteja perto de pessoas que, para você, são pessoas referência. Agora pessoal, de nada adiantará aplicar todas essas técnicas sem uma prática constante. A inteligência emocional é uma habilidade que pode ser desenvolvida com a prática constante. Persista, aplique as técnicas dia a dia. Tente incorporar cada uma dessas técnicas no seu cotidiano. Trabalhe para melhorar continuamente as suas habilidades emocionais. Em resumo, pessoal, essa é uma ferramenta fundamental no ambiente de trabalho, pois melhora sim a nossa comunicação, aumenta a satisfação de todos os funcionários, melhora o nosso desempenho no dia a dia, fortalece as relações interpessoais e se você quiser evoluir na sua vida pessoal e profissional, investir em treinamentos e em desenvolvimento de habilidades emocionais pode trazer benefícios significativos para a sua empresa e para sua carreira. E nesse ponto, eu finalizo com uma reflexão. O que precisa acontecer nesse momento para você desenvolver a sua inteligência emocional? Pense nisso e até o próximo vídeo.